Sim, é possível. A ideia do nosso projeto aí é fazer que os professores de matemática usem robótica dentro da sua aula, não é a, a ver com essa separação que está tá tendo. Eu tenho uma aula de robótica eu tenho uma aula de matemática. A gente, a gente, a gente montou um projeto para estar tudo junto. Então, o meu professor de matemática ele vai usar a robótica dentro da sala de aula dele, para ele conseguir convencer essa nova geração que matemática também... Tá na robótica, a matemática é divertida de aprender de uma maneira lúdica aí, e tecnológica. Eu e o Daniel projetamos aí uma atividade que era parte de medida, para o é, ensino fundamental 2, tá? Medida simples, ele vai pegar uma fita métrica e vai sair medindo. Atualmente o professor consegue diversificar essa aula, quando medindo para medir uma mesa, ele medir uma janela, medir o um colega, a gente trocou isso para ele pôr um robô e o aluno vai programar o robô para andar aquela medida. O que acontece? Não atinge aquela medida de primeira, então o vai ficar ali por um tempo tentando e construindo o conhecimento. Não é uma questão fácil, que ele pega ali em média carteira e fala assim, 25 centímetros, beleza. Não, ele vai, pô, o robô não vai acertar, aí o professor vai só coordenando essa aula, e esse quem a gente também não chama de atividade, a gente chama de desafio. Essa geração não gosta de atividade, ele gosta de ser desafiado, tem depois os desafios dentro da sala de aula. A gente tem vários programas hoje que são educativos para crianças com programação, a gente usa o sistema da Lego, que é um programinha, um software, que é programação em bloco, ou seja, ele clica, arrasta, solta, coloca o valor da conta que ele fez, pronto. Se ele apertar no botão no robô, ele vai andar, tanto que ele programou. Ou seja, a nossa maior dificuldade é colocar isso no, no professor e o professor passar para o aluno. Isso que o pro, professor vê, ah, a programação já é difícil, o professor pensa isso, mas o aluno quando ele vê que ele só clicar e arrastar Colocar um valor, ele já vê a coisa acontecer, ele vê e fica no assinado. O aluno pode aprender sozinho. Lógico que a escola tem um papel fundamental, mas acredito que a escola precisava ter um pouquinho mais de abertura para as tecnologias.